What right about Acho que eu cheguei numa péssima hora, né? Sticks and stones may break these bones, but then, ah, Mary, ah, Mary, it's the start of us waking up, come on, ah, Oi, Elisa. Não, graças a Deus. Não foi nada do que eu imaginei.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 Tenho que arrumar algum lugar pra, pelo menos, passar a noite e, sei lá, amanhã eu arrumo uma carona. E eu volto pra casa. Não, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Não, coisa eu te aviso, tá bom? Beijo, amiga. Ajudo pra vocês, tá? Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro com vocês, mas como eu preciso gravar uma novela, né? Olha, essa é. vida já tô de novela não tá a menor graça, ninguém merece. É mas amigo, aproveita que você vai passar por lá, você me deixa na casa é. do Ives. Que errou o caminho de casa, foi? me leve, Rafael, Ai, me respeita. Acontece que o Ives vai chegar de viagem com a Mirce, eu quero lá dar um beijo na minha filhota. Hum, hum. Bom, leva um beijo pra ela, um abraço pro Ives. Faz muito tempo que eu não vejo ele, né?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 Meu amor, vou te falar uma coisa, hein? Pode ter certeza que a minha energia. é, seja um botox. Ela é capaz de iluminar uma cidade inteirinha. <risos> eu quero muito. Mas vem cá, eu te perguntar uma coisa, Dinho, Fala aqui pra mim. Olha nos olhos aqui, na minha lente da verdade. Com essa energia ou sem essa energia? Se eu tivesse passando assim, tô passando ali, não tá fazendo nada mesmo. Me pegava. Ah, eu pegava. Só porque é meu amigo, gente. Ah, mas eu tenho que respeitar o Bruno, né? Que é seu maridão. Ai, meu marrentinho. Nossa, eu amo tanto ele, amo de verdade, tá? Vou marcar de você conhecer, tá? Vou marcar de você conhecer, com certeza. Vem cá, vamos falar de Bruno em outro lugar? Vamos falar de Bruno comendo alguma coisa? Pelo amor de Deus, tô com fome, hein? E ó, hum. ali, vamos comer ali, ó. Porque tem fome tem pressa, vem. Vamos, hum. hum. é que cada sofrimento é um sofrimento diferente até porque, né cada momento, cada pessoa também acaba sendo diferente mas assim, acho que você não deve minimizar a sua dor você não deve isolar seu sofrimento, o que eu acho é que se fosse comigo, por exemplo acho que eu teria uma reação totalmente diferente de você não que comigo também não fosse doer não fosse me magoar, mas Sei lá, não gosto nem de falar sobre isso, porque... Ai, traição, show. É, eu não desejo isso pra ninguém. Pior que foi muito cruel, sabe? O que ele fez comigo. E pior que ele foi lá em casa ainda, pedindo pra voltar. Acredita, é muita cara de pau. Assim, amigo, eu acho que eu não voltaria pra uma pessoa que me traiu. Mas isso é isso é meu, isso é de mim, enfim, porque eu penso que uma pessoa que me traiu uma vez, ela vai fazer de novo, então eu já vou ficar esperando esse momento, vou ficar antecipando um sofrimento totalmente desnecessário, porque assim, trair não é uma questão de momento, não é uma questão de oportunidade, eu acho que traição diz muito mais sobre caráter. É justamente isso que eu tenho pensado. E se a gente voltar, se é o 12 segunda chance? Aí tanta coisa, sabe, que passa na cabeça. Se for pra você voltar até alguma coisa com o passado, humilde opinião, que você tenha vergonha na cara pra não voltar pra o que foi atraso. Porque na minha humilde opinião, voltar pra quem está aí é um atraso de vida. O pior é que eu tenho pensado muito nisso. O Murilo é um safado, né? Sexual demais. Foi procurar no um outro que eu sempre ofereci pra ele. Não tinha necessidade. Mas eu quero mais aqui. Não tá longe, sabe? Na verdade que ele vai pra puta que pariu, nadinho. Que é o lugar de quem fez merda. Aqui, amigo. Será que você tem um tempinho mais? Vou comer alguma coisa, beber alguma coisa, que aqui, ó, pra variar, a Bruna tá mandando mensagem, ó, que vai atrasar. Ah, mereço. Mas vamos naquela casa de suco nova, que não guru. Você vai amar. Não, e aí você pode mandar mensagem pro Bruno vai encontrar a gente lá. É, vamos. Pensando bem, acho que é uma boa. Partiu, velho. Vamos beber, vamos beber, vamos comer. Quem veio das boas-vindas pro novo morador do Rio de Janeiro. Ai, ah, gente, nem né? acreditei. E... Quando vocês disseram que poderiam vir. E você tá tudo bem? Tô bem. Hum. como é que você tá? É. Olha, Olha só. Assim, né? O meu digníssimo manda mil desculpas. Ele não pôde vir participar da nossa reunião devido a compromissos do trabalho, mas.. O próximo a gente marca lá em casa Trouxemos um vinho, um jogacinho pra gente poder beliscar Ah, gente, sem problema Podem ficar à vontade, eu vou na cozinha Buscar umas bebidinhas, buscar uns copos pra gente Fica à vontade Já volto do carro. Tá ótimo eu Já vamos jogar no sofá Vai fazer Você é o Dinho? Ah, sou, sou assim. Por quê? Eu sou o Júnior. Eu sou amigo do Murilo. Será que a gente pode trocar uma ideia? Ah. Desculpa, tá tudo bem. Meu amigo não te viu. Calma. Agora é tratamento, pensamento positivo. Agora é tudo certo. Eu ia fazer uma série de shows numa uma casa noturna de Curitiba. Mas eu não tive nem cabeça, eu desmarquei tudo. O que é, o médico tipo, disse? Qual que é o próximo passo? Ah, ele me proibiu uma série de coisas. Disse que eu tenho que fazer um exame na próxima semana. E esse exame é o que vai verificar o tamanho do tumor, é... A possibilidade de remover sem sequelas. Ah, minha cabeça tá pesando uma tonelada de coisas com essa preocupação toda. Júnior, sei que ninguém tá preparado pra receber uma notícia dessas. Você é novo, é talentoso. Sabe espera? Os próximos exames saírem. Vai dar é tudo certo. Se desesperar agora não vai adiantar nada. Você tem razão. Bom, eu vou pra casa, vou ajeitar algumas coisas que nesses últimos quatro anos é a primeira vez que eu passo mais de uma noite dentro da minha própria casa. Então a gente se fala, a gente tá conversando se você quiser, quando você quiser, quando você puder, tá bom? A gente se fala assim, você sabe onde eu moro, tem meu telefone, sabe como encontrar, né? Sei sim, só de conversar com você eu já me sinto um pouco melhor. Bom, eu vou indo pra casa e a gente se fala tenho que saber que você tá bem perto. A gente vai se vendo muito ainda. Conta comigo, viu? Você também. Até mais. Pronto. Tá entregue. Em casa. Ah, valeu a companhia, mas... Nem precisava ter vindo até aqui. Tem certeza que não quer subir? Melhor não. Eu tenho muita coisa da minha tia pra resolver e... Chegar em casa, lavar roupa, cozinhar... A vida de morar sozinho, né? É difícil, mas não vou reclamar, não. Eu entendo.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 Tá bom. passa rápido quando a gente tá fazendo algo bacana junto de pessoas legais. Obrigado por Eu tava pensando em abrir os Não, eu acho melhor não. É, se eu disser o que eu quero, nem sempre que vai ser.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 é isso, Rafa. E no que depender de nós, estamos aqui com você. Obrigado, viu, gente. Mas vamos mudar de assunto, né? Esse nosso encontro, esse nosso almoço, que ó, inclusive tá quase na hora, tá? É para falar de coisa boa, é para cima, é alto astral. Me façam rir, tá? Pelo amor de Deus. Te faço, te faço rir, te faço rir super, Rafael. Deixa eu contar uma aqui. Vocês acreditam que hoje, saindo do banho, quando eu tava lá depois de uma sapequice, sabe? Coisa de dois menininhos peraltas, eu e Bruno. Uhum. Vocês acreditam que eu fui pego pela Marina? Não. Mentira. Tô te falando, amor. Tô te falando, literalmente, com um pinto na mão. Olha... Meu Deus, Meu Deus, que vergonha. Imagina a cara dela, né? Não, amor, você não tem que imaginar a minha. Você tem que imaginar a minha. Porque... Eu, eu, eu, eu, eu, eu. Eu, eu não ligo. Eu não ligo. Se eu tô transando ali, passa alguém que dar uma olhadinha, eu entendeu? Não é. pode, Sim, olhar. Né? pode olhar, hum, é, pode olhar. É, hum, Não vim botar não gosta, a mão, não vim né? participar, eu deixo olhar. É isso, olha, é olha... É é, é, tá Mas a Marina, gente...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 O leite derramado, entendeu, Sem trocadilho. Para, Nando! Vamos falar de flagra, o coisa mais importante, vocês acreditam que o vídeo estreou aquele filme que a gente tava querendo assistir? Gente, aquele filme que a mulher oh. encontra o cara lá com o outro cara, o Mas marido! Ou? Gente, coisa emocionante. Aliás, eu tenho spoiler pra falar pra vocês. Não, não. Um spoiler maravilhoso, só que no final a menina descobre não, que ele... Não, Nando! Ah não, se a gente quiser ver o filme depois... Não, spoiler estraga tudo. Não, não, não faz, é, não. estraga, né? É, claro.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 Não, olha só, Rafael. Nós estamos entre amigos, quase irmãos é. aqui para nos irmãos não existe segredo entre nós. Ah, Sim. só me respeita, né? Vamos. Olha ah, só, gente. olha só, gente. A gente tem essa cumplicidade. É, eu... E a gente fala mesmo, uhum, né? Uhum. Inclusive eu tava lembrando esses dias, Rafael. Você lembra? Você lembra que o Marcos falou que teve que vestir uma calcinha que yeah. o boy queria? É sério? Eu tava tentando lembrar. Como que é o nome desse boy, <risos> eu não Rafael? Sei, como é? É, é, é, é, é. Jorge. Jorge. É Jorge. Jorge. Jorge? Tá. Isso, não Isso. Um, tá. Mas foi só uma vez, pelo menos que o Marcos falou. Foi. A ah, né? gente tadinho, ele não tá nem aqui pra se defender. Hum, Vamos lá de eu, assunto. Eu encontrei esse George esses dias na rua, lembrei dele. Me falei, ah lá, botou ai, o Marcos pra usar calcinha. Ai gente, eu vou falar um negócio. O hum. Ives me pediu uma vez pra usar uma meia calça. Gente, Ives tem problema? É, tinha que ser ele, né? Tem, Aquele tem. gigante, né? Ah, eu gostei. Não, assim, foi só uma vez também. Murilo, olha só. A gente não tem mais nada, cara. Entende de uma vez que a gente já terminou. Não, não tem mais nada. Dane-se você e seus sentimentos. Pensasse nisso quando você foi colocar outro cara lá na cama, namorando comigo ainda. Segunda chance a gente dá pra quem merece. Quando alguém tá contigo, cara. Porque daí viesse, tem tudo. Mas se você vacila, você acaba ficando sem nada. Murilo, faz uma coisa. Volta lá pra aquele carinha, tá bom? E me deixa em paz, pelo amor de Deus. Opa, ah, caramba! Opa! Caramba! Você não olha pra onde me, anda, cara? Me ajuda, cara? me ajuda. Eu só preciso sair daqui. Me ajuda, por favor. É você, né? Me ajuda. Bora. Calma. Vamos. Ah. Ah. Ele foi. Cara, muito obrigado. Eu não sei o que eu faria se não fosse você. Se ele me pegasse, eu tava lascado. Não, agora tá tudo bem. Acho, né? Mas, cara, não é a primeira vez que a gente se esbarra, hein? Se tratando de uma cidade tão grande. Parece que isso significa alguma coisa. Quem é você, hein? Uhum.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 Não queria que as coisas terminassem assim. A gente tem tão pouco tempo junto e eu reconheço meu erro. Tarde demais para arrependimento, né? Jim, me ouve. Não tenho mais nada pra te ouvir. Só vim embora. Eu fui sincero com você. A sua ideia sobre a sinceridade é muito diferente da que eu tenho. Vai embora.